Ok, sobre leitura em português, ok? Galera, é muito diferente você ler em português e você entender o que você está lendo em português. Eu vejo gente que somente lê sem se dar conta do que está lendo, sem prestar atenção no contexto. Isso é muito importante, pessoal. Por mais, Não tente ler um texto gigante se você não vai entender quase nada sobre o texto, entendeu? Isso se chama em português analfabeto funcional quando você lê você entende todas as palavras que você está lendo mas você não entende o que a explicação disso que você está lendo entendeu então sempre que vocês estiverem lendo em português leia um parágrafo leia um, um, um, um parágrafo beleza e preste atenção nisso que vocês leram entendeu se tem sentido uma expressão em português não é somente passar à vista porque passar à vista qualquer um faz preste atenção no contexto, leia e entenda o que você está lendo.